Agora estamos indo ali pra frente. Não sei. Nós estávamos na praça de alimentação, eu não sei se estava gravando. Porque eu perguntei ao Leandro, tá gravando, Leandro? Tá gravando. Tá, mas tá de novo, isso, será? E depois ele falou assim, ué, tá parada, parou de piscar, não tá gravando mais. Aí eu falei assim, eu não sei, Leandro, eu não sei, a câmera ficou com você enquanto eu saí então Aqui. eu não sei. Então a gente estava comendo algumas coisinhas e espero que tenha gravado. Eu Só falando com vocês, depois... eu acho que eu fiquei no vácuo. É, Leandro conversando com vocês, eu não estava falando com ninguém. Aí Leandro falou assim: eu estou falando com o pessoal de, de lá. Eu falei assim: ah, tá legal. Pelo eu estava no banheiro, eu estou lá, alto o pessoal, pensando que eu sou maluco, né? Conversando com é. a mesa sozinho lá. <risos> o povo não conhece essa câmera, então assim, tá assim. o povo não sabe o que é. Sim, é verdade. Lembrando de novo, tá, gente? Olha, se vocês estiverem no computador, vocês mexem com o mouse. Se vocês estiverem com o telefone, vocês. Mexem aí com o dedinho aí na, na é tela do seu celular e, pro lado. e arrasta que vocês vão ver aqui o que está ao nosso redor. Estamos no Santiago Mall, aqui em Santiago de Veráguas. E estamos indo para frente agora, esperar o Sandro chegar, para levar a gente no Outlet de novo. bom? É metido. É metido. O ruim dessa câmera é que o braço cansa então fica assim o tempo todo. Ah, nem tanto, ela é levinha. Enquanto isso, a galera escuta aquelas, faz aquelas musiquinhas. Ah, é? A gente já está esperando aqui mesmo? É. Aqui em cima, então, né? Pelo menos. Enquanto vocês verem aí, ó, vocês estão vendo o carro parado, uma parede aqui do. Santiago É, eu não precisava ter apontado é. não, né? É pelo costume. Eu cometi, eu cometi essa, esse mesmo, essa mesma gafe lá no.. Olha eu aqui, Leandro. Eu cometi... <risos> eu cometi essa mesma gafe lá na praça de alimentação. Aí Leandro falou assim, você tá girando pra quê? eu esqueci. Mas ele quem também gira, girou. Viu? Quem gira agora não somos nós, é vocês que giram. É verdade. É. Aquele, aquele onde tá passando. Ó, aquele onde tá passando lá embaixo agora, vocês vão ver, ó. Um double-class grandão, tá vendo? Esse homem vai lá pra cidade chamada Davi. Que futuramente pode ser uma, uma cidade futura nossa aí, né? Que a gente vai morar. Futuramente. Eu, eu por mim, eu teria vindo morar logo em Davi. Porque lá os preços de algumas coisas são mais baratos que aqui. Por, pelo fato de ser uma cidade produtora de alimentos daqui, né? Produtora de verduras, legumes, vegetais e outras coisas mais. E futuramente... E vocês vão conhecer que nós vamos lá gravar o lugar. Nós vamos morar num lugar chamado Boquete. É, Boquete. Mas é assim mesmo que você fala aqui, Boquete? É, você fala Boquete. Você não, é bo... não é Tia. Aqui ninguém fala oh. Tia, aqui fala Tê. Ô, oh, Tia, eu sou carioca, Aqui tia. é Tê, não, aqui não pode falar mais isso. carioca. Eu... É carioca, mas o que, que adianta? Ele fala carioquês aqui, ninguém entende? Pô, eu, eu pra não poder acertar esse tal de mal aqui, eu... ah, para o Santiago mal. Hã? Santiago mal. Hã? Santiago Mall. Ah, sim, eu sei o que que é. Agora eu sei. Então? Pô, é uma... ah, Rapaz, até você se adaptar com esse negócio aqui é complicado. O pessoal olha mais pra gente pra poder saber o que porcaria é essa que eu tô segurando na mão. Porque são dois oiões grandes, aí é, depois eu vou, vou colocar... Vocês procuram aí na, é, a câmera LG, LG 360, vocês vão ver como é que é. São dois roião grandes um do lado do outro. A pessoa não sabe se tá gravando pra frente, se tá gravando pra trás. Então eu tô falando com a câmera Todo mundo pensa que a gente tá, a tipo assim, a câmera olha pra gente e o que tá atrás é como se fosse uma... é como se fosse um enfeite, né? Só que, se você olhar do outro lado, é a mesma coisa, então eles não sabem. E se vocês virarem agora, vocês vão ver um cara entrando debaixo do carro dele. É. Que é o que eu tô vendo. E deve estar tirando alguma coisa estar... mais do é, carro. Consertando alguma coisa. E se vocês virarem agora também, vocês vão ver que tá passando um colegial. Ei, que legal! Vamos ver que tem ali um... um carrinhozinho, que, uma motinhazinha que parece... aquela motinhazinha... Ah, é verdade! Aquelas motinhazinha é japonesa. O... E na frente parece uma Kombi. É. Acho que deve ser o som daquele lá. Não sei se vocês viram na... Agora tá gravando? Tá. Tá gravando aí, piscando. Eu não sei se vocês viram na, na gravação falando com vocês lá na... lá na na Praça de Alimentação. Mas, eu sou e um eu cara... eu acho que não via. É, não sei, né? Vamos ver, chega em casa e vai saber. É É uma... É uma... Eu, eu, eu abuso muito, né? Eu uso o After Effects, eu uso um monte de programa pesado pra poder fazer minhas edições doidas. Aí, complica, né? Complica porque o computador não aguentou. Hoje de manhã ele amanheceu, eu tive que... Pô, travado. Não queria ligar de jeito nenhum. Eu tive que... reinstalar o, o, o Windows. Vim aqui trocar eles, eu comprava. Você botava ele comprar rolo, né? E comprava um melhor, mas na, na loja não tinha. O China não tinha lá. E eu, né? Fazer o maior barraco com o cara pelo telefone. Imagina eu não sei falar espanhol direito. O China também não sabe falar. Não, o China não fala espanhol direitinho. Ele acha que ele é. Ele, acho que ele cresceu. A aqui. menina do balcão não sabe se ria, não sabe se ficava séria. Ah, é mesmo? Ah. Ela tava rindo? Ah, não, não. <risos> Porque ela ligou pro patrão, né? Aí ela comentou assim, ah, é um brasileiro, é um brasileiro, porque era só o Leandro. Ah, era o brasileiro que veio aqui trocar o computador. Aí depois ela falou, passou o telefone pro Leandro, enquanto eles estavam discutindo, a menina não sabia se assim, esboçar o um sorriso, se ficava meio triste, porque a bichinha estava sozinha na, na, na loja. Leandro falando alto daquele jeito. Não, um tá tão alto, um não. espanhol. tava assim, é isso. um espanhol tudo. Ele é a normal, cara tudo torto, né? Oxe, Aí a menina, eu vou rir por causa do, do, do, <risos> do portunhão ou vou ficar nervosa porque ele tá fazendo isso na loja? Não. Alto, alto eu falei, foi no dia que eu tava comendo a lagosta que foi comprar a lagosta aquele dia eu fiquei puto mesmo. Hoje eu já, já sabia que, tipo assim, eu fui tentar a sorte, né? É porque o Leandro já tem um timbre de voz alta. É por isso. Aí até às vezes quando ele altera a voz comigo, eu falo baixo. Ele, eu tô falando baixo. Foi normal. É, eu tô falando normal, não tá, não. Aí eu grito. É. Aí eu grito, aí ela cala a boca. Aí porque me o meu tira. grito é eu grito. Eu aí calo, eu, calo, eu grito também, até vamos ver quem cala mais, quem cala mais rápido. Aí eu grito... Mas eu como não gosto de ficar discutindo com ele, aí eu calo. Nossa, se gostasse então... Eu, aliás, eu não gosto de ficar debatendo com o Leandro. Bater boca com o Leandro, não rola. Por quê, Porque o seu médico falou que você tem que sempre ter razão. Ah. Aí eu fico quieta. Eu paguei pra ele não falar isso e ele ainda falou, cara. Já paguei ainda. Aí a relu que Aqui o que mais você vê, vocês podem perceber, é carro grande, cara. Vocês pode olhar pra trás aí que você tem muito aqui é carro grande. E o bom daqui... Bem, pelo menos pra mim que sou fã, né? É que carro popular é carro japonês e carro coreano. Lá da Coreia do Sul, é claro, né? A Coreia do Norte não tem, não tem carro. Então... Eu, eu sou fã de Nissan. Os três tipos de carro que eu gosto. Em primeiro lugar, Mitsubishi, em segundo lugar, a Nissan. A é plaquinha a... do carro, gente. Vira aí, rapidinho. É que aqui aqui à frente do carro vocês podem personalizar. Inclusive, nós temos a nossa plaquinha já personalizada, Tá preciosa quando chegar lá em casa. Eu vou botar esse computador aqui no chão, porque o Sandro tá demorando. Ah, não. E ele vai ficar gravando até o Santos. Não, carro. é, porque... E Sandro mora bem perto. Sandro mora perto. O meu problema é o tupete, né? Boa. O Pet daquele cara. Você tem que, sabe, você tem que dar um real. Tem o todo um processo. É. É, ele ele pega fio por fio, ele passa gel, uhum. aí vai fio por fio. Uhum. Ele, parece que ele Você bota... Que eu não esse vídeo, né? É, mas por isso que eu tô falando mesmo, por exemplo lá ele. Então ele bota fio por fio, parece que ele, ele pega assim com um aramezinho, mede. Aí até uma molde já que ele não, bota, é ela arame? bota o gel. É pra poder deixar o... Medir com arame, geralmente a gente mede com régua. Não, é. a, medir com arame, assim, a curvatura do tupete dele. Porque antigamente o Sandro era mais humilde, né? O Sandro ele botava o cabelo pra frente, assim. Aquele estilo emo, emotion, emotionzinho, né? estilo emo japonês, ele botava os cabelinhos pra frente e... Olha aí galera, tudo bem? Isso aqui? Agora não. Agora o, o Sandriller... É... é por causa disso. Passou dos 20k, passou dos 20k, ele tem que botar o tupete pra cima com o estilo, né? Aí ele bota lá que para pra cima assim, toda arrupeado. E agora tá vindo tal de caipira aí, né? Tal de Zé Capim, que tomou conta lá do canal dele lá, Zé Capim. Puta, Jumbo. O Jumbo! Vamos ver como é que vai ser esse negócio é, aí. É o Jumbo já conhecia, Zé Capim é mais humilde. Zé Capim é lá da roça. De vez em quando visita lá o Sandro. Mas o Jumbo... Quem manda no canal, a verdade é essa, né? Quem manda no canal Família Trapo, o dono do canal Família Trapo é o Jumbo. Não é o Sandro? Não. O Sandro é. é, é, é Gente, pichinha. eu não sabia. O patrão da Família Trapo é o Jumbo. Entendeu? É Jumbo em sociedade com o Zé Capim. É em sociedade. O Sandro... Ele, tipo assim, um penetra na parada. Ele só fica de penetra lá. Mas quem é realmente o dono, quem são os donos do canal Família Trapo é o Jumbo e o Zé Capim. Nossa! Se você não sabia, aí Sandro, me desculpa, que mas... Hein? Desculpa, hein? Jumbo e Zé é... Capim? São passando que são irmãos, não sei. Nossa! Sandro, <risos> me perdoa, mas eu não sou baú, eu não guardo segredo, entendeu? Tá passando um Hiluxzinho lá, show de bola, ó, é. vira aí. Rodão, cara. Se você não viu aí, volta aí, olha pra trás aí o um rodão. De... Aqui assim, cara, eles... Eles fazem tune no carro, pô, fica é muito show, cara, muito show. Ajeitou o Tupete? Pode estar gravando? Pode estar gravando? Pode estar gravando? Pode? É, eu tenho, é, eu tenho sempre... que <risos> Eu tenho que perguntar porque... Principalmente eu estou gravando. Vocês viram a explicação que eu falei do Tupete, não viram? É. é. Depois Posso até no banheiro, você pode entrar gravando, não tem problema nenhum, não. Você bota aquelas faixas lá, pretas. Ó, isso aqui que eu falei pro Sandro fazer, ó, sugestão que eu dei para ele pro canal dele futuramente, tá vendo? Você deixar a câmera fixa. Deixa eu... Se você não tá vendo a gente aí, pessoal, pode até virar aí o. bota o dedinho, já sabe, né? Bota o dedinho aí e arrocha, ó, arrocha pro lado aí. <risos> Aí eu já falei para só fazer isso aqui, beleza? E aí pega os dois lados, né? Pega, pega, tudo, né? pega, pega tudo, pega a estrada, o lado, pega isso, tudo. Exatamente, olha que beleza. Aí vocês vão conversar com, com o senhor Cabrales, <risos> senhor Cabrone. E ele vai ficar com as duas mãos no volante. É, e, quem não quiser, e quem não quiser ver a afeição da beleza do moço, olha para a estrada e vê os caras fazendo merda igual fizeram aí agora. Se você olhar aí, <risos> você vai ver. <risos> Porque aqui no Panamá o negócio é bom, rapaz. O trânsito aqui é como eu digo, né? Bandoleiro! É quem passa primeiro, né? Então, sim. aqui você tem que ir na bradeza, rapaz. Verdade, é Verdade, Mas hoje que é dificuldade de pegar ônibus, cara. Imagina, agora eu não sei por que. Toda vez tem tá essa dificuldade, né? De pena no meio pra cá para pegar sexta ônibus. Sexta-feira, cara. Sexta-feira o pessoal hum. desce. Aí tudo cheio. Tudo topado, Caramba. Você passa lá os acho não. Acabou. Mas foi bom, cara. Você já tinha visto a, a rodovia de água Dulce? Não. Hoje a gente passeou. Hoje, o lance. É, não bate no lance não, que o lance é meu xodó, rapaz. O, o, o cara, a, gente, a gente não sabia não com água doce, né? Então, ah, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, vamos embora. Pra mim, tinha uma rodoviária. Eu não sabia que não tinha. Eu sabia que tinha, mas não sabia que pô, o ponto do ônibus do pra Santiago era na, na própria estrada. Olha ah, o que lindo. Aí, eu fui. Foi, foi entrando. Foi entrando lá, eu fui, perguntei, de onde é que é o terminal? Ah, vai chegar lá. Segura a onda aí. E esse segura a onda e monte rodou a água doce toda. Caramba. Aí eu falei assim, vamos gravar, pouco, pô. Da van e nós. Só e a gente, lá a gente passei, na... Esperando chegar no terminal. Terra. Aí eu conversei com o cara lá, né rasguei meu espanhol arrumado. <risos> a ah, Nubi, Nubi, outra coisa mesmo que eu aprendi, foi difícil aprender a falar. Nubi, quem estiver quem vendo Nubi aí, vira para direita aí, galera. Vocês vão ver. Aí fui falei com o cara onde que era o ponto, lá na rodoviária. Porra, a rodoviária é bonita, cara. É. É, de, é. é dentro de um shopping tem um shopping ah, e nos fundos a rodoviária, show de bola, cara então pô. já fizeram algo novo, né? Uh -huh. a daqui menino vai ficar um negócio grande danado na verdade daqui eles estão fazendo como se fosse um mini shopping e aí vai ter a rodoviária, ou seja mas é o próprio pessoal da rodoviária que está fazendo e aqui merece, né? uma é. rodoviária pô. vai ser um negócio decente mas vai ser naquele danado. lugar mesmo, lá do lado, né? do lado, já estão levantando os tá, ferros tudinho, tá tudo já. fechado ali, né? Exato, ah, onde é. eu passo pela ir lá? Pé, aí, acho que vai carro. ter primeiro andar também, tudo. vai ter pô, um supermercado aí, grande, aí é um espacinho também. maneiro, cara